Eu sou o Marcos Cova. Sou o Fernando, também chamado Didi. Como é que você vê essa questão das crianças na reunião, Didi? A gente tem que separar elas e criar um Ministério de Crianças. A gente deve integrar elas para estar com a gente. Então, a ideia é que os pais responsabilizem por suas crianças, não tem alguém designado como o ministério de criança ou coisa assim. Muitas vezes elas têm contribuições que muitos dos adultos de repente não alcançaram aquilo com Deus ou não tiveram ouvido o suficiente para ouvir, que elas também possam participar. Tem aquela passagem que algumas pessoas estavam se incomodando com as crianças ali, né? E Jesus ele fala: "Deixem ver a minhas crianças". Por que que você acha que Jesus reage dessa maneira? Jesus ele fala sobre ser humilde como criança, né? Se a gente pensar no significado de humilde, traz o sentido de ser baixo, então se humilhar é como você se rebaixar, né, se fazer pequeno. A criança tem mais facilidade de se rebaixar nesse sentido de não estar tá buscando ser visto como grande pelos outros ou pensando no que, que as outras pessoas vão achar do que eu estou falando. Quanto mais a gente tiver o foco no que o pai quer, mais a gente vai ser como Jesus e muito provavelmente vai exigir que a gente se faça pequeno, a gente se rebaixe para ser como ele, que é aquele que humilhou a si mesmo. Muitas vezes a gente olha para as crianças e vê muita imaturidade, mas é muito pelo contrário, a gente deveria evoluir para se tornar como criança. A gente acaba excluindo a principal oportunidade para ser mais parecido com Jesus. Né? E como você acha, Didi, que a gente deveria fazer com as crianças, por exemplo, se elas não se comportarem, e estiverem desobedecendo os pais na reunião? Isso está relacionado com práticas do dia a dia, se a criança obedece em casa ou não, isso se reflete na reunião. Uma coisa até que eu eu costumo fazer com as crianças, quando a gente vai para algum lugar, uma reunião no caso de um irmão, procuro explicar para elas o que que a gente vai fazer, se elas têm algum interesse em compartilhar alguma coisa nessa reunião, para que elas tenham um envolvimento, né? elas não vão simplesmente porque eu estou indo, eu tenho que me acompanhar também, né obrigatoriamente, isso ajuda eles a amadurecerem, por que eles querem ir, como eles vão contribuir para a reunião. Eu fiquei pensando que um problema que existe que às vezes a gente gera os nossos filhos para sempre se acostumar com alguém fazer o culto por eles. E depois a gente reclama que eles não sabem se comportar e não buscam a Deus. Né? Mas na verdade a gente mesmo modelou esse comportamento. A gente mesmo não se responsabilizou permitir que eles tenham autonomia né? de cultuar a Deus e buscar a Deus da maneira deles. É, verdade. Se você tem alguma experiência, você tem alguma ideia de como poder incluir as crianças nas reuniões, fica à vontade, posta um comentário. Até o próximo vídeo.